Oi? Frutas vermelhas, amora e framboesa. A gente andou plantando 15 dias atrás, vamos dar uma olhadinha como é que as coisas estão acontecendo agora. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, rock and roll voltou, blues voltou e o vídeo de hoje vai ser curtinho, é só para dar um retorno para vocês de como é que anda o desenvolvimento da mora e da framboesa que nós plantamos 15 dias atrás. Vou mostrar algumas mudinhas, vou mostrar o transplante é, que a gente fez, o corte das raízes dos ipês que a gente transplantou. Lembra? A síndrome do ângulo reto? A gente fez um corte na raiz e os ipezinhos estão indo bem, as plantinhas estão indo bem. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Nos últimos vídeos, a gente esteve vendo a síndrome do ângulo reto, o ângulo de 90 graus que as raízes podem fazer, e o que a gente estava propondo de corte das raízes e replantio. Já se passaram 15 dias, e olha aqui os amiguinhos que a gente trabalhou, esses aqui são os IPs, eles deram uma sofrida, mas já estão retomando a vida deles outra vez, aqui, os brotinhos já vem aparecendo, então, ok, eles estão indo bem, aqui um pezinho de guandu e umas outras mudinhas que eu estou preparando. Essas aqui são mudas de. da esquerda para a direita. Aqui, framboesa. Framboesa nativa. Aqui, fisales. São mudas que eu estou preparando e logo eu levo para o campo. Aqui em cima, é maracujá do mato que eu estou preparando umas mudas também, também mudas de fisales aqui atrás. Aqui a muda de amora que eu venho cuidando é, nesses últimos meses em lugar sombreado para ver o desenvolvimento delas. E por aqui eu já começo a preparar mudas de amora, de amora e de framboesa. E olha que coisa mais linda que vem vindo aqui. A minha framboezinha já está abrindo flor e daqui a pouco eu estou colhendo framboesa no vaso. Essa muda eu plantei em janeiro. Nós estamos chegando em maio. Então, legal, já vamos ter a primeira safra dela. Vamos dar uma olhada lá para baixo como é que ficou as mudas que nós transplantamos. O nosso espaço de plantio. Os cosmos já cresceram bastante e aqui estão plantadas, nessa leira, plantadas as framboesas e embaixo as amoras. Olha a framboesa. Tá indo muito bem. Olha aí que lindeza! E eu tô na expectativa de colher alguma coisa delas em breve. Essa daqui ela ficou mais machucada, mas tá vindo. Olha a outra. Então, de maneira geral. Elas estão indo bem. Talvez a sol, sol pleno elas fossem melhor. Algum bicho veio atacar essa minha querida aqui. Talvez um gafanhoto. Tem que ficar de olho nisso. Vamos ver as amorinhas, essa amora tem algum problema com ela, mas já vem brotando ali embaixo. Aqui já deu uma crescida boa essa, olha essa outra aqui crescendo bastante também. A amora tem um espinho mais reforçado em relação a framboesa. A framboesa tem muito espinhozinho, mas ele é mais fininho. Olha a nossa queridinha aqui. aí Estão indo muito bem. Já se adaptar. Ah, que lindeja! Olha o que temos aqui. Nossa primeira morinha. Olha aí, pezinho pititinho ainda. E uma primeira morinha já vem chegando. Bem-vinda, fia. Oi, Cosmos. Outro pezinho. Esse outro pezinho aqui também deu algum problema com ele. Não sei se morreu. Bom, talvez a gente tenha que replantar esse Olha o outro. E mais um aqui. Ah, que lindeza. Essa é uma outra plantinha que eu deixei crescer. aqui. Ela veio junto com ele. Então é isso. Até agora, nossas experimentações aqui com amore framboesa em ambiente mais sombreado, está indo bem. Olha lá os margaridão que já vem vindo, a gente vai entrando na seca. E agora na seca diminui um pouco a quantidade de alimento disponível para bicharada, pássaros, abelhas, insetos. E o margaridão se abre para cumprir essa função. Nesse outro a árvore está tomada. Tá vendo as florzinhas roxinhas? Esse é feijão de porco. É uma leguminosa. A arvorezinha está tomada por ele. Tudo indo bem. Tudo funcionando legal. Então, por hoje é isso. Muito agradecido por acompanharem o canal. O canal está crescendo devagarzinho, mais constante. A quantidade não me importa, me importa. É a possibilidade de estar tá transmitindo, compartilhando com vocês alguns conhecimentos, algumas pesquisas que venho fazendo. O próximo vídeo vai ser de comemoração e agradecimento. Mas eu conto mais adiante.